Falando em feriado, eu sei que no feriado tem algo especial. Está com um convidado inclusive aí na né, Israel. Com certeza tem gente que vai aproveitar o feriado do dia 1 de trabalho, no primeiro de maio, né, que é o dia do trabalhador, para correr. Por isso que eu estou aqui na presença ilustre da juíza do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, Eleonora Lacerda. Bom dia, Eleonora. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao é E tem muita gente então que vai amanhecer o feriado correndo, é isso? A ideia é essa. Corrida gente... do trabalho está em qual edição já? Essa já é a quarta edição, é a quarta corrida do trabalho e cada vez mais gente querendo fazer dessa vez não deu para quem quis a gente Sim. abriu a inscrição e já acabou rapidinho. Quantos participantes teremos? Temos 1.500 participantes que era o nosso limite mesmo Vamos ver o que, que acontece nas próximas. Agora, o interessante é o seguinte, vai ter não só a corrida, né? Por exemplo, aquela pessoa que não está se sentindo tão preparada para correr, teremos uma caminhada também, é isso? Tem, tem 3 quilômetros, a caminhada vai dar uma volta ali no Parque das Águas e já volta ali para o lado do TRT, para o lado do nosso tribunal. Aí tem a corrida mesmo de 5 quilômetros, que vai km. um pouquinho mais longe, e a de 10, que ah, vai ainda mais à frente. E a senhora vai correr qual? Qual? Eu vou na de 5. Na de 5? Ah, eu vou, vou na de 5 para poder voltar logo e curtir a festa. Ah, mas eu tenho que ir na de 10. Tem, tem. Tá certo. certo. Tem que ir na de 10. <risos> é uma festa muito legal a Corrida do Trabalho, já é tradicional. Inclusive, já participei já desde as primeiras edições. Adoro a Corrida do Trabalho. E é muito legal. E o tema, é interessante, que o tema da Corrida desse ano fala do jovem aprendiz. É isso, Ju? Isso. Em todas as corridas a gente sempre coloca um tema social relacionado à nossa área, ao direito do trabalho. E nesse ano a gente quer chamar a atenção para o jovem aprendiz, que é aquela, o jovem entre 14 e 24 anos que trabalha ao mesmo tempo que estuda, mas nesse trabalho ele está, ele vai se ele vai evoluir os seus estudos, vai aprender alguma coisa, mas de forma a continuar estudando, que a gente quer que eles estejam é, na sala de aula também. Então essa é a nossa intenção, essa, esse é o nosso tema para essa corrida, falar sobre o jovem aprendiz. Muito legal. Agora, doutor, eu sei que o Tribunal Regional do Trabalho está completando agora 30 anos, são 30 anos de serviços prestados. É, eu queria que a senhora fizesse um balanço assim, desses 30 anos, o que, que a gente conseguiu evoluir já nesse trabalho né, com o TRT e quais são as novidades para esse ano de 2023? Como é que está o trabalho do TRT? O nosso tribunal é um, é um tribunal que sempre buscou muito é, valorizar a população, mesmo os nossos clientes, vamos dizer assim, né, que são trabalhadores empregadores, sempre, sempre teve uma visão muito de propiciar é, o, o bem-estar de todos. E cresceu demais o nosso tribunal nesses 30 anos, começou com pouquíssimas unidades nas chamadas juntas de conciliação, que hoje são varas do trabalho, e completamos esse ano... 30 anos de TRT aqui em Mato Grosso com algumas premiações. A gente vai ter um, um concurso que vai premiar três. Serão três premiações diferentes. Me ajuda aqui, Simara, fotografias e, ou, e a, é, reportagens audiovisuais e, e, e artigos científicos. Que legal. Então, vai ser uma premiação legal. São 7 mil reais para o primeiro colocado e, e 3.500 para. Uh, as fotografias, em primeiro lugar, vai ter segundo e terceiro lugar também, sempre relacionados a essa história, aos 30 anos do tribunal, então quem tiver fatos históricos que queira contar, ou, ou fotografias, ou vídeos, enfim... Vai poder concorrer. Pode. Muito bom, né? São três décadas de trabalho prestado do TRT. A gente sabe a importância que tem esse tribunal, a gente está vendo imagens, inclusive, aí do TRT. E, e é legal a gente ter essa proximidade também, poder é, mostrar também para o cidadão qual é o trabalho do TRT, para que ele saiba quando ele deve recorrer ou não ao tribunal, né, doutora? Ah, sim. O nosso tribunal... Está sempre de portas abertas. Nós temos ali canal pra, na ouvidoria, temos as universidades que lá dentro do tribunal atendem as pessoas que não têm condição de chegar num advogado para fazer o seu processo ou até para tirar dúvidas mesmo. Nosso tribunal está sempre de portas abertas para resolver os problemas. Muito bem, TRT 30 anos, está tá de parabéns, a gente está nessa comemoração junto. E lembrando, então, dia 1 de maio, mais conhecido como a próxima segunda-feira, teremos a Corrida do Trabalho, quarta edição a largada para caminhada vai ser diferente o horário da corrida como é que é não a largada está prevista para as sete horas da manhã sete horas é provável que a gente faça uma separação só de largar um e logo na sequência largar o outro mas às sete horas é a previsão e teremos a corrida kids na véspera ah. né que vai ser de tarde a partir das três da tarde vai ter pipoca picolé para criançada isso vai no ter domingo. muita animação isso no domingo ah. domingo de tarde vai ter a Hanna vai estar tá lá com personagens, vai que ter legal. gincana para as corridas das crianças e vai ser bem legal, é uma super festa. Que legal, então eu levo minhas pequenas no domingo e na segunda-feira faço a corrida e a gente mostra tudo aqui. Inclusive vou ver se eu consigo, eu acho que é uma missão assim, sabe aquele filme Missão Impossível? Eu vou ver se eu consigo levar uma parceira minha aí para correr, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar, viu doutora? Leva sim, nem que seja para ouvir a banda da PM lá na, ah, então no dia 1 primeiro que eles vão estar tá lá para animar a festa. Se não aguentar correr, caminha os 3 quilômetros. Faz a caminhada, né? E vai para a festa, vai ser um super evento. Muito bem, doutora. Eleonora Lacerda, ouviu aí, né, Cleide Coelho? Imagina, eu sou praticamente um atleta, olha para o meu corpo. Aham, tá aí, dia 1º de maio. Quem, doutora, só pra, antes da gente encerrar, quem fez a inscrição e vai participar da corrida, a retirada de kits, como é que foi? Já está já, já acontecendo? Já está já tá acontecendo lá no próprio tribunal, é super fácil, entrou no tribunal, está no saguão, lá no térreo mesmo, é só chegar... E, e retirar o kit, da, começa uma da tarde, vai até as oito da noite e vai até amanhã a entrega dos kits. Então, quem, quem fez a inscrição corre lá para pegar seu kit. Combinado, então. Doutora Eleonora Lacerda, obrigado pela participação. Viu? Eu que agradeço. Só lembrando, quem ah. puder levar um quilo de alimento não perecível na entrega dos kits, a gente agradece de coração.